Neste vídeo, eu vou apresentar a sintaxe da lógica proposicional. A linguagem mais simples que pode servir como fundamento para lógicas mais sofisticadas e mais úteis, como a lógica de primeira ordem ou a lógica de ordem superior. De fato, muito do que há para saber sobre complexidade computacional da lógica já se faz presente a nível proposicional. E a nível proposicional, também podemos estudar os aspectos dedutivos e semânticos básicos da lógica. Suponha então, que esquecemos por um minuto que há objetos no mundo e tudo o que nos interessa é combinar sentenças declarativas, sentenças que podem ser avaliadas como sendo verdadeiras ou falsas. O conjunto das fórmulas da lógica clássica proposicional pode ser definido a partir de um conjunto inicial, em princípio, em geral, enumerável, de átomos, também ditos variáveis atômicas ou variáveis proposicionais. Átomos esses com os quais nós podemos produzir fórmulas complexas, fórmulas moleculares. Uma fórmula, portanto, é um objeto linguístico do gênero Ômicron. O gênero das coisas que podem ser interpretadas, dão nomes para valores de verdade, ou booleanos. As fórmulas mais simples são justamente as fórmulas atômicas, caso mais simples, da definição recursiva do conjunto das fórmulas. E, além das fórmulas atômicas, temos um conjunto de conectivos que nos permitem produzir fórmulas complexas. Temos conectivos zeroários, conectivos unários, Conectivos binários e, dependendo da escolha, podemos ter conectivos de outras realidades também. O conectivo unário, como a negação, é um construtor linguístico que tem como tipo ômicron setinha ômicron, ou seja, recebe um nome para um valor de verdade e produz outro nome. A saber, recebe φ 1 e produz a negação de φ 1. Os conectivos binários, como a conjunção, a disjunção, a implicação e bimplicação, fazem algo parecido. Só que, dessa vez, recebem dois argumentos, dois omicrons, e devolvem um omicron. Portanto, digamos, a disjunção tem como tipo omicron, cartesiano ômicron flecha omicron. Um par de fórmulas é usado pela disjunção para produzir uma fórmula. Fórmulas Φ1 e Φ2 são combinadas na fórmula Φ1, disjunção Φ2. E assim por diante para os outros conectivos binários. Note que, nessa linguagem, também colocamos dois conectivos nulários. Assim como os conectivos unários, que não parecem estar conectando nada porque só tem um argumento, os conectivos zeroários também não fazem um grande trabalho de conexão, mas podem estar presentes na linguagem. O importante é que, como qualquer fórmula, eles produzam objetos, expressões linguísticas do gênero Omicron. Portanto, bottom e top simplesmente podem ser pensados como tendo o tipo lambda flecha Omicron, onde lambda simplesmente representa uma tupla vazia de entrada, simplesmente tem o gênero ômicron. Na literatura, você vai encontrar outras notações para os símbolos dos conectivos. Para negação, conjunção, disjunção, implicação e biimplicação. No vídeo sobre a linguagem, sobre a sintaxe das fórmulas de primeira ordem, eu falo um pouco sobre essas outras notações. Em um outro vídeo também eu vou discutir essa construção recursiva do conjunto das fórmulas um pouco mais em detalhe. Vou comparar essa linguagem proposicional com a linguagem de primeira ordem e ainda em outros vídeos eu vou mostrar como essa linguagem proposicional permite implementar um conjunto indutivamente definido que de fato é uma álgebra absolutamente livre. Aqui eu só gostaria de registrar que... Uma das formas das quais nós falamos dessa álgebra é como a álgebra dos termos induzidos por uma certa linguagem proposicional. Essa álgebra tem um conjunto de geradores, o conjunto prop dos átomos, e é construída de forma inteiramente sintática através dos operadores chamados conectivos que combinam fórmulas para gerar outras fórmulas como qualquer operador de uma álgebra deve fazer. Resumindo, as fórmulas proposicionais são induzidas e geradas a partir de um conjunto de símbolos proposicionais, em geral, enumerável, usando certos conectivos, que são as funções que combinam fórmulas para gerar outras fórmulas, e alguns dos conectivos mais conhecidos que usaremos na nossa linguagem são bottom, top, negação, conjunção, disjunção, implicação e bimplicação. Vamos considerar um exemplo de fórmula. Suponha que o conjunto das variáveis proposicionais contenha pelo menos essas três: P0, P1, P2. Eu quero mostrar que as regras que acabamos de ver são capazes de produzir uma expressão como esta são capazes de justificar que essa expressão seja considerada uma fórmula proposicional gerada por essas variáveis atômicas. Antes de mais nada, deixe-me chamar a atenção para o fato de que parênteses são uma mera burocracia. Eles são inseridos na linguagem de forma que a gente possa escrever as coisas de maneira não ambígua, de maneira que a gente consiga ler as nossas fórmulas sem nenhum problema. No entanto, no fundo, no fundo, as fórmulas não são strings. As fórmulas não são expressões lineares. Há um perigo semântico sim de ambiguidade de leitura. Se, por exemplo, a gente escreve P0, conjunção P1, conjunção P2 e não usa parêntese, a gente não está correndo nenhum grande risco. Porque, afinal de contas, semanticamente é possível demonstrar que a expressão que coloca parênteses nesta primeira conjunção e depois disso, parênteses do lado de fora, é equivalente à expressão que coloca parênteses nessas duas posições. Por outro lado, a ambiguidade pode ser extremamente perigosa no caso de expressões como esta, na qual eu tenho implicações alinhadas. A razão disso é que, semanticamente, poderemos que, dependendo de onde colocamos os parênteses nessa expressão, ela pode significar duas coisas diferentes. Esta expressão e esta não são semanticamente equivalentes na lógica clássica proposicional. A outra forma mais significativa de eliminar essa ambiguidade é justamente tentar enxergar essas expressões pelo que elas são. Árvores. Qual é a estrutura subjacente a esta expressão? Bom, vejamos. Ao que tudo indica, uma análise léxica dessa expressão indicará que... A conjunção é o seu conectivo principal. Vamos escrever isso assim. Sabendo que a conjunção tem dois argumentos, eu posso agora procurar pelo conectivo principal da expressão que está à esquerda da conjunção. E posso continuar fazendo isso para as expressões à esquerda e à direita das conjunções internas. Semelhantemente, posso continuar fazendo isso do outro lado e perceber com isso que essa expressão tem a seguinte estrutura. Ao desenrolar a estrutura interna dessa expressão na forma de uma árvore, nós conseguimos demonstrar que ela consiste, de fato, em uma fórmula, pois, na sua construção, respeita todas as regras que nós vimos anteriormente que são usadas para poder construir Fórmulas a partir de fórmulas. Isso ainda não nos diz muita coisa sobre o significado dessa expressão, que vai ter que ser explicado de forma dedutiva, semântica ou mesmo abstrata. E muito menos é o caso de que, simplesmente porque nós escrevemos esta fórmula, nós estamos comprometidos em fazer um julgamento acerca da sua verdade ou da sua falsidade. Veremos mais adiante, contudo... E as fórmulas podem ser usadas na construção de teorias proposicionais, e podemos usá-las no jogo da consequência, no qual, na lógica clássica proposicional, por exemplo, esta fórmula tomada como premissa, nos permitiria concluir a negação de cada um dos átomos que nela concorrem.